Alô, nobres seguidores do RMIX, no ar, nobres seguidoras, Procon de Mafo, informações com sua diretora, advogada Alessandra Guedes. e hoje vamos falar sobre garantir a sua compra no comércio, principalmente, como é que está esse momento da sua garantia, a sua tranquilidade, quando você adquire aí um bem para né, a sua tranquilidade, o seu lazer. Diretora Alessandra, vamos às informações? Isso, Márcio, eu acho importante a gente passar algumas informações para o consumidor, porque a gente vive num mundo consumista, né? As pessoas às vezes elas passam a vida economizando para comprar o seu carro, para comprar uma TV dos sonhos, né? E de repente tem algum problema técnico. E a gente, claro, existe daí a insatisfação do consumidor, né? E às vezes o consumidor vem até o Procon e quer uma solução imediata. Então hoje eu vou explicar. O que, que é a garantia? Se todos os produtos têm garantia, né? E os prazos também? Começamos, então quais esses prazos? Então todo produto tem uma garantia. Nós temos a garantia legal que está no Código de Defesa do Consumidor, que são 30 dias para bens é, não duráveis e 90 dias para bens duráveis. É, claro que existe daí outro tipo de garantia, mas a princípio Seriam, o prazo legal é o prazo de 30 dias e 90 dias, como eu falei. O que é esse prazo estendido? Ah, as fábricas, às vezes, para vender o produto, elas oferecem uma garantia estendida. Né? Ah, então, você compra, por exemplo, uma geladeira, um fogão, que é um bem que agrega mais valor, a fábrica dá uma garantia de seis meses, oito meses, um ano, às vezes dois anos. Né? E esse é a garantia da fábrica. E quanto a essa responsabilidade, você entregar o produto, você entrega aonde que você entrega, quem é que tem que levar até a fábrica, como é que chega esse produto lá? Isso é uma informação bem importante. O que, que nós temos visto aqui na cidade? É, nós estamos com uma carência muito grande de empresas que façam a assistência técnica. Algumas empresas fecharam, né? É, nós temos uma empresa em Rio Negro, que eu não vou citar nomes, uma empresa idônea, que há muitos anos trabalha com várias marcas de produtos e ela pediu descredenciamento o ano passado. É, então, o que, que acontece? Muitos produtos estão sem assistência. É, de quem é a responsabilidade na hora de mandar o produto para assistência técnica? E por que, que é importante assistência técnica? Ou quem comercializa tem o direito de mandar esse produto para assistência. Porque o que, que ocorre? A, a, o, o, a pessoa que vende, o empresário, o dono de loja, ele só vai ter responsabilidade se o produto tem algum defeito, teve algum problema, é, ele vai se eximir se for por culpa do consumidor. Né? Então, quem que vai dizer de quem é a culpa? É a assistência técnica. Por isso, da importância de ir para assistência técnica. Às vezes, as pessoas dizem, ah, mas eu não quero mais o produto. Mas a loja tem esse direito de mandar o produto para assistência técnica. Tá? É, e o que, que acontece? Não adianta querer imputar esse ônus do deslocamento do produto para o consumidor. É, o consumidor não tem culpa, ele compra o produto, é empolgado, chega em casa, às vezes vai ligar, como nós tivemos uma situação essa semana, de uma consumidora que comprou uma TV, quando ela foi ligar, é, percebeu que estava com problema no som, não saiu o som. É, é frustrante, extremamente frustrante. Aí, pense você chegar na loja e a loja dizer para você não, nós não temos responsabilidade nenhuma. Tem, sim. Como eu falei dos prazos legais, a TV é considerada um bem durável. Então, a loja tem, por 90 dias, essa responsabilidade de encaminhar esse produto para assistência técnica. E toda despesa vai por conta da loja. Tá? Se passar desse prazo e houver o prazo de fábrica, que eu estava falando, aquele prazo estendido... É responsabilidade da fábrica, só que quem abre o protocolo para assistência técnica é a loja. A loja vai abrir o protocolo, a fábrica vai dar um jeito de recolher esse produto e mandar para assistência. Diretor, até é claro que nós estamos falando sobre o comércio local, estamos falando do atendimento do PROCON, mas ainda as pessoas têm dúvida quando eles compram pela internet, pelo Mercado Livre, como exemplo. Como é essa situação? Vale a mesma a mesma situação, né? É, ele tem que entrar em contato com a empresa que ele comprou, às vezes é uma terceirizada que só faz a, a intermediação entre as empresas e fábricas, né? É, então, ele entra em contato e vale a mesma a mesma norma legal. E suposto, e o prazo para esse produto retornar da fábrica, de quem está dando a garantia? Quem está fazendo o conserto? Isso também é muito importante, porque ele vai gerar um direito... É, extra para o consumidor, né? então, a loja, a assistência técnica tem 30 dias para dar o retorno desse, dessa assistência, então, uh, o que, que ocorre? Uh, uh, podem acordar as partes a redução desse prazo, ou estender esse prazo. A redução não pode ser inferior a 7 dias e não pode ser superior a 180 dias. Mas o prazo legal é 30 dias e vai gerar certos direitos para o consumidor. Por exemplo, uh, foi lá um produto para assistência técnica, demorou para voltar, passou dos 30 dias, a loja pode entrar em contato com, com, com o consumidor. Se o consumidor aceitar, quem manda é o consumidor. Se o consumidor aceitar prorrogar esse prazo às vezes por questões de, de, de situações que, que fogem da, da, da vontade das partes não consegue entregar em tempo hábil mas o consumidor pode exceder é, aceitar aumentar o prazo né mas se ele não aceitar ele pode receber um produto equivalente né novo a restituição do valor, então, a devolução dos valores e a devolução do produto, ou o abatimento no preço. Quem escolhe o direito é o consumidor. Não adianta a loja dizer, Olha, eu vou te dar um vale e você vai comprar aqui na loja o que você quiser. O consumidor não é obrigado a voltar a comprar na loja. Deixou de cumprir o prazo da assistência técnica, o consumidor não quer mais o produto, ele tem direito a ter a restituição dos valores, de devolver o produto e ter o dinheiro de volta. Só que, como eu falei, nós temos que tomar muito cuidado, porque quem é a pessoa habilitada, o técnico é o técnico que vai dizer se o produto estragou por questões é, de montagem, questões de, de série, de fábrica, e se eximir, eventualmente se eximir da responsabilidade, quando, por exemplo, uma pessoa manda um celular para o né? e é detectado que o celular caiu dentro da água. Não foi por culpa do fabricante, foi por culpa do consumidor. Isso exime o fornecedor e o fabricante de restituir o consumidor. Então, tem que tomar bastante cuidado. Cada caso é um caso. Se os consumidores tiverem dúvidas, eles vêm aqui e a gente explica bem certinho. A gente ia perguntar, inclusive, se não voltar nesse prazo, mas, mais ou menos, a senhora já explicou. Sim. Mas, mesmo se não há esse acordo entre as duas partes, aí vamos partir do princípio de... 30 dias, não houve acordo entre as duas partes, 30 dias normal. Se não volta nesses 30 dias, aí, há, um, há uma outra explicação? Daí o consumidor pode se utilizar do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e exigir. Ele é que vai exigir, ele que vai escolher o direito que ele vai se beneficiar. Como eu falei, ou a restituição, é, a devolução dos valores, a devolução do produto, o desfazimento do negócio, é, o abatimento no preço, né, ou o produto equivalente em perfeito funcionamento. Muito obrigado. A gente conversou com a diretora do PROCON aqui do município de Mafra, a advogada Alessandro Boes, atualizando, portanto, deixando aí você, consumidor, muito bem informado quanto ao procedimento, a uma mercadoria que você comprou no comércio local ou não, para como você se portar, como você se encaminhar, então, até essa pessoa, essa loja que te vendeu, para aí você realmente ter aí suprido as suas necessidades da compra que você efetou. São, portanto, informações pontuais para os nossos seguidores do R-Mix no ar.